Hum. Nossa, tudo de spray que tem aqui, mini baby. Né? Guardou mas... Nossa, uma farmácia aqui. É tudo nosso. Nossa senhora, pólvora Nossa senhora, jogo. Beleza, uh, uh, tem projéteis. Projetos do amor. Projetos de fogos. Temos o relâmpago-trovão. Rapaz, isso aqui é suficiente. Hein? Se não dá isso aqui, a, a, a, o caverninho não pegou nenhuma planta quase. O que que acontece? Vamos, vamos trocar isso aqui por um sprayzão. O jogo. Vamos testar sim, Minibaby? Tira a pistola. Tira a pistola. Nossa, dois e dessa baby. Não, não, não. Não, não, eu tô lendo aqui. <risos> <risos> ah, minibaby. por que eu te pago as mesadas gordas por mês? Rapaziada. Beleza, pistola, tio. O que o caverninho ia fazer com pistola com zero tiro? Pra que é isso daí, mano? Tá? Nessa, tá Rapaziada, tem. Né? Nossa, tem spray pra curar um time de futebol. É verdade. Temos plantas pra todos os Bob Marley's. E. Dos gêneros bobimarlistas fumarem. Vai. É maconheiro. Munições de grosso e pequenos calibres. O que, que acontece? Rápido! Beleza! Nossa. nossa! ele chega abrindo um muro! Quero ver só! Falta a de respeito! Você. Nossa, nossa! No. Ele tá com o rabo! Ah, da da. Nossa, ah. ele joga o salame! Ah. Oh, balinha, oh Bani? Oh, oh, ah, Pega a vacina. Oh. What do we have here? Nikolai, don't! The city needs that vaccine! More than I do. I don't think the wisdom of the thing to impart on you is getting chill. Now I know you can put a price on life. But I'm in this business to get paid. So, let's make a deal. You go down there, battle the nemesis, and all we call it all and sell the combat doc. Put on a good show and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Ah, que homem fia da mãe. Nossa senhora. Tia. Nossa, eu, eu dava um socão oh, na cara Deus dele. Marcelo, vamos já tomar conta, certeza. No final vocês vão ver. Ó. Oh. Ah, vou quebrar ele na porrada. Nossa, corre para os lados. Ixi! Oh, meu, de frente? <risos> game over, de frente? Aham. Uh -huh. é, já tinha jantado já. aqui que ficar gritando? Pera aí. Vamos, vamos colocar o, o Chernobyl nele. Explode, ó. Nossa, jogo! Erra não, tio. <risos> <risos> <risos> oh, mini baby <risos> Separa. <risos> Separa. Pera aí, ele não tá nem vindo. Pai, é de vendo? fogo arde, tio. de fogo arde. Ó. Nossa, jogo. <risos> Vai pegar, peraí, vai pegar, vai pegar, ah! peraí, agora eu pego ele rapaz, o cabinei deu umas pesgadas ali, o que aconteceu? escorregou o mouse aqui nossa, agora é só, vamos mirar na franja minibank, na franja ó, peraí, a, a munição cai, né, agora o cabinei já tá ligado que a munição cai, é franja pra ele calma aí, né? calma aí, tá valendo não ó, ela tá carregando ô jogo, eu pertei pra você carregar antes, hein você tá me tirando, hein ela só carrega quando ela não tá correndo, né? <risos> não sei, não lembro desse negócio, mini baby. É sim! Ela é, não é, Essa de fogo arde. Minibaby acho que tem mutação e tá muito fácil. Tá muito fácil, vamos usar escopeta. Ih, já, já mutou. Ó. É oh. Ah, o casalzinho. Okay. Let me spot for you. <risos> Nossa, jogo, tá valendo? Car? Sim! Tá valendo. Eita pega! Nossa Senhora! que isso, jogo? Que violência! Ah, Peraí. ah, ah como Começou! começou! Opa. O cara gosta de correr Peraí, 40 tiros, 40 tiros. Espera o Locke parar. Chegou companhia! Chegou companhia! Chegou a companhia? Ai, companhia! companhia. Ah, é ah, Ele os tá vivo? Tem mais ali, hein? Nossa, velho. Vou aguentar. Cadê o log. Cadê o Locke? Tank 2, two, 2, tá ali, tio. Nossa, nossa, nossa, já pulou de ponta em mim. cara mano. Escobretamos, escopetamos. Carrega aí, tio. Nossa, o escobretão tá ardendo. Ele tá bravo. Nossa, ele tá batendo no chão. Ele tá bravo. <risos> Carrega, sai corre é correndo, tio. Nossa, <risos> <risos> a tio. rolei, tio, rolei. Vou liberar a hora Rolei de novo, é capoeira aqui tio. Tem como rolar, tem como rolar Pera aí, jogo, calma aí, vamos tomar um coscarte aqui Só pra ficar tranquilo Beleza, o que que acontece? Número 3 Ó, ó, ó, ó, ó Dentro da sua franja, pra você largar desse lock Manda outro Agora você que vai levar mais um, hein? Vai levar, vai levar Agora já ele. O pra você, tá calmo, ele tá vindo, hein? Ele tá vindo, ó Aí, vai mandar zumbi, vai mandar zumbi Zumbi ele descobriu tudo. do Chegando mais Vem Número 7 Ai meu Deus, cadê o 7? É o Vai pra lá, direita Vai fora, irmão Ô, Loki Ai. Ai. Nossa senhora Ó, oh, o zumbi ah. salvou, hein O zumbi salvou Que ele ia é jantar Daquele jeito, ah. Ah, Peraí, jogo Ah, tio, vai carregar agora, tio Vai carregar agora Nossa Nossa, passou do lado da franja, hein, mini baby Passou perto Peraí troca essa arma aqui. Beleza. <risos> Sai de perto. Como que faz? Vai, mano. Continua atirando. Tira, tira, tira. Como faz, jogo? Ai, chegou. Beleza. Pega a franja dele. Pega a franja. Nossa senhora. Menos do pet dele. Você viu, mini baby? Ah, agora vai levar, tio. Targa <risos> de ser lock. Caiu, tio. Caiu. Ó, oh, deitou de lado. Mini baby, deitou de lado. Já era, tio. o Use para O não vai longe, tio. Come on. Come on. Tem que atirar na luz vermelha. Nossa, Porra. dentro do queixo! Não, get on. Rápido, que o cara vai catar pelas perninhas. Coitado, não coisa. conseguindo. Oh, meu Deus, entender. já pular de ponta aí. Acho que ficou triste, hein? Nossa, machucou o Nemesis. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Tá entrando, tá entrando umas criptonitas ali, hein? Deve ser ácido. Nossa. Mas vai virar uma geleia pura aquilo. Nossa, virou um alien. Rapaz, ele tá com sintoma de ter, ter virado sopinha. Eu, o... Okay. Acabei de arrisca, de arrisca dizer que ele não volta mais nesse filme. Nikolai... Pera aí, vamos carregar todas as armas aqui? Nossa, foi munição, hein? Tranquilo. Agora, pegamos as pavoretas. O que, que acontece? Precisa de munição, Mini Baby? Vou pegar as munições aqui, né? Ó, oh, projéteis do amor. Cartuchos da escopeta. Será que a gente precisa de mais alguma coisa? Será que vai rolar mais amor ainda? Vai lá e vê! Que é só, né, Mini Baby? Também de gente acabar a balada inteira ali. Vai jogo. Não pegou munição de arminha, acho que nem, nem a minha tem. Que tem que achar aquele pindão lá. Pera aí, vou combinar esse negócio aqui. Por motivos de fazer munição. Será que tem. Nunca vai nem é curte ter muniçãozinha da arminha? Sempre. Ó. Ah lá. It's done. Give me the vaccine, you greedy son of bitch. Não, não, não. You, Mom. I like them. We shall make us an ongoing arrangement. Now drop the gun. Eu tira na arma dele. Isso! Rapaziada, pelo barulho aí só posso ser o Chuck Noise. No! Você sabia que ele virou um limousine, tio! Parece um picolis, mano Que acho feio! gente esse Loki hein tem comando? Agora é se elas ah. Have you have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But, uh, you know how it is. City's is about to explode, and you can't put a price on life. <laughs> Good luck. Nikolai. Joe. Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. Eu tenho isso. Eu sei que você faz. Olha, só para você saber, esta é a última Nossa, agora ferrou meu. Nossa, bem. o cara veio um repolho com o V-Flor. Ah! Derrote a criatura. <risos> ah, mas eu tenho que pegar uh, uma coisa aqui atrás? Ó, tem um negócio aqui. Ó, uh, oh, que parada essa. Agora sim. Ei, que parada essa. Peraí, vou analisar o lock, hein? Não, tá abrindo as bons. Peraí. Ai. Será que tem um bago vermelho? Não vai dar certo? Tem que ligar os carros Peraí, peraí Tem que ligar essa balada aqui, ó Olha o Nossa! Mano, Lucas Nossa, não, mas o cabelo tinha é apertado, gente é Apertado é. É. Nossa é. Peraí Mano De treino morre Damn, it needs power. Vai ter que empurrar aquele... Ah, uh, uh, uh, Tem uh, que uh, carregar, tio. Bota no carregador. Beleza, tá carregando, né? Vai ter que ligar uh, aquele trem lá, ó. Aí, ó. Nossa, tem que empurrar. Um e ele não vai deixar sem empurrar. <risos> ah, vamos tentar. Vou pedir com licença. Nossa, tá rolando uma rúcula ali primeiro. Tem que estourar a rúcula. Ah! Ó. Mais pra cima. Mais pra cima, pega na rúcula, ó. <risos> Nossa, se ardeu, hein? Só mais uma ali. Pera aí. Ó, oh, ó. Oh. Nossa, em cima. Pegou. Ali ardeu. Ai! Manzinha, tem como pôr isso aqui? Vai que nós pegou ele! Vai, Jill! Nossa! Rapaz, acertamos duas rúculas, tio. Tem, tem que deitar. Isso! Duas restantes? Vai, Jill! Nossa! Outra. Nossa, só mais uma ah, oh, mas Tá mas voltando, tio, tenho... ah, meu Deus eu... Vai voltar as beterraba, né? Peraí, peraí, peraí, e aí? Oh, onde é que não é deita ele agora? Olha ali, escove flor ah. Tem que pegar aquela ali, tio, Ela vai ser difícil Ó oh. Errou, <risos> tem, que, tem que mirar bem pra cima Ah, cara, tá chumba Fez mais uma <risos> Mais uma aqui Acabou a munição! Nossa! Pegamos, pegamos! Tira a mão da frente! Ah, pegamos o Loki! Para até altas mãos, velho! Que acha? Esquisito! Padil! Agora pegamos! Pegamos uma machineta! Pegamos a machineta e já era! Peraí, peraí, pera abriu o Loki em W. Ai, w. Tô apertado, eu acho. Nossa! Na próxima vez, pegue o hit! <risos> <risos> eu não, eu não, não, eu de futebol! Rapaziada, não arrisco dizer que ele morreu, não, hein? O Loki caiu num ácido. Voltou em forma de brócolis. Você coloca esse motorzinho de dentista nele que fica azul? Good Riddance. Minibaby. Um bagulho nojento, <risos> Eu não sei. O negócio Agora é, é vermelho. Ah, tem que ir atrás do... Ó, abriu o caminho aqui do mesmo. Do Xochais. que alguma coisa pra trás ali, mini baby. <risos> Olha o caminho que abriu aqui, mini baby. Abriu um mundo. O cara abriu um portal, Olha mano. Olha ah, a escada ali. Abriu, formou um mundo ali. Que barro, cabelo. Rapaziada, eu vou ter que molhar o granolos aqui. bebe água e xícara, não tem copo. Rapaziada, o caverna tá tão pobresco que ele tem dois copos. É o meu e da mini baby aqui. O resto tá é de boa. Beleza, o que que acontece? Ó, oh, ó, oh, momen momento treta. Será que o Nicolai tá aqui, mini baby? Mas o... Mini baby. Mas o Loki já saiu antes. Carregar a tio, ó. Lugar altamente parecido. Esse, o, o Gabernet tá curioso. Espera, eu sei que tá acabando o mundo, vai explodir. Pera aí, pensei que aqui atrás chega uma metralhadora secreta. Pode ocorrer. Eles vamos entrar nesse elevador? Jogo! Nossa senhora, ah? de... <risos> ela tá meio chapada. Baquinha do amor pra comprar a Copa, hein? Oh. Ah, Olha aí, de dois é, é, é é, é. reais. <risos> ah, é nóis. Ó, <risos> <risos> oh, ainda dá pra pegar ele. Vamos <risos> ficar é esperto, hein, mano, Bruno? O que, que acontece? Ó. Oh. Peraí, que lugar que é esse mini baby? A gente saiu pro. É porque ela vai atrás do Nicolai. Ah, vai falar que não, o Carlos não, foi morreu não, não morreu, não é não. Ah, Loki. É uma ah, risca. Véio, que bate nesse no... cara. Oh, so well, I was still there. this, didn't I? Huh? No! Do you have any idea what you've just done? No, no, don't care. My client ordered me to reduce umbrella to rub. 10 minutes until missile impact. Ah. The missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. <coughs> Isso! Ah, dá uma porrada nele! Né? Nossa! Vai, Jill! Ô oh, Jill! Vai, Jill! chuta ele! Nossa, o cara é que forte! Você viu onde o sol pegou? <risos> Jill! Shoot não I can't! I'll hit you! Do it! You have to! There's no other way! Vai matar o... Peraí, gente. Ah, você vai ter que acertar o Carlos, senão você vai matar o Carlos. Né? Ah, nossa! Mata o outro, logo! Pera quem que a gente matou? Peraí, quem que a matou, mini-baby? Tem que matar aquele maluco Ah, ali. acertou ali, ó. Ah, não, eu atirava até a cabeça dele explodir. Biche! O é ele? Por que você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 Oh, deixou um balão, hein? <risos> Rapaziada, isso que dá mexer com a Jill, Tio. A Jill tava com boas intenções, Aqui pra você. querendo. <risos> Sai com a vacina, o Loki explodiu a vacina, Jill. aí fica balão ali. Oh, vai comprar outro copo, hein? Altos! Se liga, mano, o Frederico Assis. Valeu, Não, é cara! You alright? Ó. Carlãoza detergente. <risos> e aí? Já é, Cha era? Era 10 minutos? Vai ter que apertar o botão, tio. Altis perde. It's finally over. I felt md and cold as the heat from the blast washed over us all this death wasn't caused by a monster making virus oh. It was greed. ganância Human greed. O lugar ficou muito bom the ashes of raccoon city would be umbrella's ashes too i would end them once and for Rapaziada, grande agradecimento aí ao mano Frederico Assis, que doou duas doletas realetas para a caverna, o mano Bruno Silva também, e o mano Douglas Daniel Silva, de 5 realzinhos, tio. Vamos comprar um copo novo aqui, tio. Oh, meu Deus do <risos> céu, o que que acontece? É, é, é, é, é. Boa noite.